Opa, tudo cada vez melhor? Rogério Peixoto aqui. É o seguinte, a vida tem muitas lições a nos oferecer. Crescimento pessoal é sobre buscar ser o melhor que você pode ser. E durante esse processo, nós somos muitas vezes desafiados a ser vulneráveis e a assumir alguns riscos. À medida que nos esforçamos para crescer, é provável que a gente se depare com eventos em que ficamos presos. Há uma sensação esmagadora de culpa, de vergonha, que está ligada a alguma das escolhas e das ações que nós tomamos no passado. Os sentimentos de culpa e de vergonha colocam um fardo muito pesado sobre nós e podem nos impedir, inclusive, de continuar crescendo pessoalmente. A culpa é como você se sente sobre um evento e a vergonha é como você se sente sobre si mesmo. As pessoas tendem a ser muito mais duras e críticas com elas mesmas do que com outras pessoas. E ser capaz de perdoar a si mesmo e de aceitar o que aconteceu no passado é muito difícil, mas é possível. E ao trabalhar com os meus clientes, eu ensino sobre os quatro aspectos de uma técnica chamada Técnica do Perdão. E a FEFT é a ferramenta ideal para liberar o perdão. Então, o primeiro evento específico onde você se culpa precisa ser identificado. Identifique um evento onde você continua a se sentir ferido, a sentir alguma espécie de dor ou sofrimento a respeito do que você fez, classifique o nível de intensidade que você tem em relação a esse evento, de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito forte, qual a intensidade disso? Observe aonde você sente isso no seu corpo, note as imagens que vêm à sua mente, os sons e todas as sensações físicas que você experimenta agora só de lembrar daquele evento. Esse vai ser o seu quadro de referência para testar se você resolveu o problema de verdade ou não. Bom, a primeira parte de perdoar a si mesmo é reconhecer que você passou do ponto, que você não agiu como gostaria de agir. E as rodadas e as declarações que a gente vai fazer a seguir são genéricas. Eu te encorajo a usar as suas próprias palavras, durante as rodadas, substituindo aquilo que eu disser por aquilo que você verdadeiramente sente. Então, respira fundo agora, três vezes, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, notando o ar entrando e saindo, entrando em contato com a sua respiração, sentido em insegurança, aí onde você está agora, tocando entre os pontos, eu quero que você repita comigo, entre as sobrancelhas. Eu me senti de uma maneira que eu nunca mais consegui me perdoar. E isso me deixa para baixo. Eu fico pensando naquele meu comportamento e isso me faz mal. Eu agi daquela maneira. Eu não fui capaz de me perdoar por esse evento. Eu me sinto decepcionado. E esse evento sempre vem à tona na minha mente. Eu não consigo me esquecer desse evento. Eu sei que o que eu fiz foi errado. eu tenho ficado preso na culpa e na vergonha desse evento por muito tempo. E eu não consigo me perdoar por esse evento. Agora segure seu pulso, tome uma respiração profunda e libere o ar dizendo paz. E ainda segurando seu pulso, lembre-se de um momento, de um instante onde você experimentou muita alegria na sua vida. Esteja lá agora, veja, ouça e sinta tudo como se estivesse lá. Respire fundo outra vez, soltando o ar e diga paz. E agora verifica como é que você se sente ao pensar naquilo novamente. Qual a intensidade agora? Antes talvez era um 7, um 8. E agora? O que é que mudou? Para quanto foi a intensidade? Muito bem. A segunda parte da técnica do perdão é dizer que você sente muito pelo que fez. Então vamos lá. Eu me machuquei muito. Como eu posso esperar ser perdoado por isso? Eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu me feri e feri a outras pessoas. Eu não estou bem pelo que eu fiz. Como eu posso me perdoar? Eu peço desculpas pelo que eu fiz. Eu nunca consegui esquecer o que eu fiz. Algumas coisas pelas quais eu não posso me perdoar. Na época, eu fiz o melhor que pude, dadas as circunstâncias. Eu venho me cobrando muito pelo que eu fiz naquele evento. Eu me ressinto por magoar a mim e aos outros. É melhor para mim ficar escondido atrás da minha parede para que eu não machuque mais ninguém. Eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu me abro para a possibilidade de que eu possa ser capaz de me perdoar. Eu me machuquei e também a outras pessoas pelo que eu fiz. Se eu fui capaz de tratar a mim e aos outros desse jeito, então eu não sou capaz, não sou digno de ser perdoado, amado ou cuidado. Eu estou disposto a considerar a possibilidade de que eu sou uma pessoa melhor hoje e eu sinto muito por esse evento que aconteceu no passado. Agora segure o pulso, tome mais uma vez uma respiração profunda e solte o ar dizendo paz. E verifique as mudanças na sua percepção em relação à culpa e à vergonha que você tinha quando você pensa novamente sobre esse evento? A intensidade mudou? Se você sentia culpa e vergonha em seu corpo, a sensação permaneceu a mesma ou mudou? Se houver alguma coisa restante, o que você acha que pode estar te, te segurando agora, te prendendo a isso? Você já descobriu que começou a mudar o seu foco para um aspecto diferente daquele evento? Se, se assim for, eu quero que você busque manter agora o seu foco no aspecto original, a fim de limpar isso e obter um zero no nível de intensidade quando você pensa naquilo. Depois de ter sido capaz de dizer que você está arrependido, o próximo passo é fazer as pazes. E fazer isso significa que você está disposto a ir além dos passos que você normalmente daria com a pessoa que foi ferida para mostrar que você está de verdade ciente de que você passou do ponto, de que você aprendeu com o evento e de que você está disposto a reparar o relacionamento. E talvez a pessoa que estava magoada ela não esteja disponível nesse instante. E se for esse o caso, você pode escolher fazer algo que seja simbólico, ou uma espécie de caridade, que você normalmente não faria. O foco está na intenção da ação. Se você encontrar resistência para fazer as pazes e tomar medidas que ajudarão com o perdão, então faça mais feft sobre essa resistência. Você pode acabar, você pode achar que você não está realmente pronto para deixar aí a sua vergonha, a sua culpa, ou outro aspecto pode ter até surgido. E você precisa passar pelas duas primeiras partes desse processo antes de passar para esse próximo passo, ok? Aqui, então, eu tenho algumas sugestões de tapping para aliviar a resistência ao perdão. Vamos lá? Uma parte de mim está presa e continua a culpar a mim mesmo. Uma parte de mim não está pronta para liberar e deixar sair a minha culpa e a minha vergonha sobre esse evento passado. Eu estou disposto a considerar liberar e deixar sair todo o passado de dor e confiar na minha bondade. Eu estou disposto a liberar toda a culpa, toda a vergonha e tudo mais que estiver ligado a isso. Eu percebo que há bondade em mim. Eu estou disposto a correr um risco e deixar de lado a minha culpa e vergonha. Essa culpa e vergonha ajudaram a me proteger. E uma parte de mim tem medo de remover esses sentimentos protetores. Eu estou disposto a me arriscar e me perdoar pelo que eu fiz. Eu acredito que posso mudar. Eu estou disposto a aliviar os sentimentos de culpa e vergonha que eu tive por tanto tempo, sobre esse evento. eu acredito que eu posso aprender a confiar em mim mesmo outra vez. Eu estou disposto a considerar, confiar na minha bondade. Eu libero e deixo sair toda a culpa e toda a vergonha. É seguro deixar sair toda a culpa e toda a vergonha. É seguro perdoar a mim e aos outros. Agora segure o pulso, tome uma respiração profunda e libere o ar dizendo paz. E até aqui você passou por três etapas para perdoar a si mesmo. A quarta parte da técnica do perdão é sobre o futuro. E em algum momento no futuro é provável que, que você se depare com uma situação semelhante àquela que aconteceu. E esta será uma oportunidade para tomar medidas corretivas. Quando você estiver nesse evento futuro, semelhante, faça a escolha correta, onde você possa superar as suas expectativas. E uma vez que você tenha feito isso, então você estará em posição para realmente perdoar a si mesmo. Use a técnica do perdão para resolver um incidente de cada vez. Certamente, há outras áreas onde você se machucou e machucou outra pessoa e onde você precisa perdoar a si mesmo. Depois de ter removido os eventos com mais carga, você vai descobrir que outros eventos podem surgir. Assim como podem surgir também aspectos diferentes do mesmo evento. Então, use a FEFT para todos os aspectos diferentes que surgirem. E enquanto você faz isso, é provável que você se sinta mais confiante, e que a sua energia seja mais leve e que você experimente a paz.